Oi, eu sou a Lu, tô aqui pra te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal pra você? Olha só! Use o smartphone OneTouch Idol 3 da Alcatel do jeito que você quiser. E sabe o que eu achei bem legal? Ele é reversível. Isso quer dizer que não existe lado certo pra usá-lo. Por exemplo, se tirar o celular do bolso e ele estiver de cabeça para baixo, a tela inteira vai girar automaticamente. Ah, isso acontece até na hora de atender uma chamada, viu? E com os 13 megapixels da câmera traseira, você faz fotos incríveis por aí, mesmo em lugares escuros, como na balada ou no momento do parabéns. E não perde nenhum clique, graças ao detector facial que reconhece e foca o rosto em poucos segundos. Já com o estabilizador, as imagens e os filmes não ficam tremidos, nem com o telefone em movimento. Nada mal, hein? Sem falar que a frontal de 5 megapixels é ótima para tirar selfies sozinho ou com os amigos. E detalhe, com boa qualidade para arrasar nas fotos de perfil. E tem mais! Ele vem com dois alto-falantes pra curtir sua playlist favorita em alto e bom som, como se estivesse em um show. E que tal virar DJ da festa? Crie efeitos nas suas músicas ou deixe que o celular faça a mixagem automaticamente, colocando-o na horizontal. Adorei! Tudo isso com o um processador Quad-Core, que dá velocidade para navegar na internet 4G, curtir jogos, abrir vários aplicativos ao mesmo tempo e sem nenhuma travadinha. E tá disponível em diferentes cores. E aí, qual combina mais com seu estilo? Aproveite e adquira a Garantia Estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!